Gente, bora fazer o evento sazonal agora Lembrando que tem que comprar esse carro aqui na garagem, tá? Pra fazer alguns objetivos aqui uh, Hoje nós vamos pegar o AMC Javelin A BMW M3 GTS Na loja aqui, ó, compensa pegar a Loto GT1 pra quem não tem E a gente tem uma placa de perigo aqui que tem que fazer somente com o Rebel Tem que pular 400 metros Tem que pegar uma distância boa, viu Zé? Pega a distância boa e reza pra dar bom. Ah, ele vai cair de cara no chão. Ó. Isso, garoto! 460. Esse aqui, gente, é o Cupra Rebel. Ele tá 2 milhões e é manco. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Tem esse aqui, é um Radar. O Radar aqui, ó. Tem que passar... Ah, é o Cupra o nome dele, né? Tem que passar aqui com o Cupra, a 257. Vamos lá, vamos lá, Rebeu. Vamos lá, Rebel. Aí, pronto. Eu vou compartilhar a tunagem dele. Ah, já tá compartilhada, né? Qual que é o próximo evento aqui, ó? Ah, agora são as corridas? Bora fazer essa corrida de velocidade aqui, ó. S1, finalmente. Vamos entrar aqui no evento. Ó, tá compartilhado esse poste. Ferrari 488 Pista, essa Ferrari aqui, Speciale, Mustang, McLaren, Porsche de todo jeito sem imaginar. Bora. Nossa velho, eu apertei a para tocar de marcha sem usar a embreagem. É porque eu tô jogando, tava jogando o e lá não tem embreagem, né? É um joguinho da hora, velho, aquele lá. Isso aqui, o Forza é muito mais complexo, muito mais. Nossa, o modo foto lá é, é horrível, horrível. Nossa, esse carro aí sem sombra. Esse carro aí deve ganhar FPS, né, com esse carro aí, ó. Habilidade de FPS, porque ele não tem sombra. Bora, sai da frente. Eu gostei desse NID, mano. Eu acho que, pra quem não jogou o Hit, né? Porque tem gente que fala que é a cópia do Hit, vai gostar muito dele. Porque, além dele ter a física melhor do que a do Hit, é um jogo novo e tem uma historinha bacana também. Nossa, lá os carros na Classe S praticamente não faz drift, mano. Você entra na curva a milhão, a milhão. É muito bom, eu gostei, viu? Gostei. As pistas lá são da hora também. Só que lá é muito simples o game, velho. Tinha que ter modo de tomada de tempo, não tem. Pô, não tem como você fazer... Eu vou, eu vou ver agora que eu zerei o jogo se tem opções de fazer alguma coisa lá diferente, pô. Vou fazer uma crítica ao Need for Speed Pra eles me xingarem Igual xingou o cara Vou lá falar, ô, oh, cadê a tomada de tempo? Cadê os bagulhos? Não tem nada aqui, ué Eu não fiz a caça ao tesouro ainda Pera aí Tem que terminar as corridas São duas, né? Duas ou três Bora Bora, Porsche. E o carro é elétrico, como eu imaginei, é manco, né? Cansado. Habilidade de corneteiro chamado Muka Underline o mero peito de correca que toma suplemento de sabia do peito seco, tá reclamando Iiii... ainda do NFS Manual. A é, Manual vai jogar barbierra assim, vai. Você ah, besta, rapaz. Eu acho que o By Voice não vai pra lá pro vídeo, não, vai? Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Tem mais. Agora é Rally. É que classe B? Aí. Calma, rapaz. Bora entrar no evento aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, tá compartilhado esse Lancer, esse outro aqui. E o Subaru. Eu vou de Lancer. Sai fora, não. Cadê a pista de gelo? Que disseram que ia ter. É no estádio? Se tiver algum desafio lá, eu vou. Mas, por enquanto, eu não vi nenhuma menção ao Natal. Eu sei que a gente tem que fazer... É, doar carros, né? Pra gente ganhar a, a Lamborghini lá. A Cian. A gente tem que doar carros. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora Forzinha Tem que passar essa galera aqui, ó. Bonito esse carro, né? Acho que eu vou, eu vou pintar ele de branco. Acho que branco fica legal. É o Horizon 2 eu já zerei agora acho que eu vou fazer em live a, a expansão. E vou editar ele e postar no canal. Opa! Quase que eu perco o cheque. Bora, bora, bora. Vai, vai. Depois vamos testar o online do NID. Tem que esperar esse NID entrar na promoção pra geral comprar, velho. Ele ainda tá caro e pouca gente, galera, não quer comprar. Eu vi aquele canal central falando que... Ah, o Need for Speed flopou porque o, o Hit vendeu mais CDs do que o, o Unbound. É lógico, ué. O, o, o Hit ele rodava no Xbox One Fat, ué. o One Fat tem entrada pra CD. Ué. É lógico que vai vender mais. E esse Nid, eu acho que ele, mesmo sendo um jogo talvez graficamente é parecido com o Hit, ele tem muita coisa ali que é pesado, velho. Aqueles efeitos lá é, é muito pesado. Eu acho que o Onifet não ia aguentar, não. Certeza. Bora. Ué, o... o, o... Não, os caras da central é maluco demais, velho. E fala que aí o, o, o flopou o jogo, lógico que não. O jogo mal lançou, velho. Falou que aí o, o hit teve um pico de, de jogadores maior do que o ou Ué, de graça tem injeção na testa, né? O hit tava praticamente de graça esses dias atrás. Ué, bota o ambalde o de graça aí, bota 15 reais na, na Steam. Vai bombar. Não nem como o, o Série X. A, o pessoal, além de, de ter pouco no mercado, a galera prefere o Série S, né? Que é mais barato e roda muito bem. E o Série S é digital. Ué, isso aí, é, loja, vai causar um impacto muito grande na venda de, de mídia física. Eu acho que eles lançaram aquele vídeo lá mais para gerar um hype, né? Ou, ou então eles são com birra com a EA, não né? é possível. Tá com birra com a IA. Eu não gosto da EA, mas também, ah, pelo amor de Deus, não precisa culpar falar com o jogo flopou. Eu acho que fala que flopou para incentivar quem tá na dúvida e não quer comprar. Eu acho assim, ele vale menos de 200 e... Du menos de 280 reais ele vale Vale a pena comprar Porque ele é melhor do que o Hit Eu achei muito melhor que o Hit Agora ma mais de 300 eu acho que não compensa, aí não compensa Mas é um jogo muito bom Eu gostei muito Acho que vale muito a pena Quem gosta de Need for Speed comprar ele O pessoal que vai criticar Geralmente é porque não vai comprar né O que gosta de outra categoria Vamos ver o próximo evento aqui ah, Agora é a última, é corrida de rua Vamos ver, classe S, vamos lá Bora entrar na corrida aqui, ó Tá compartilhado o Corvette A Lambo e a McLaren Vamos lá, vamos lá Acelera Corvette Corvette é brabo Corrida de rua. Essa zona tá de boa, aparentemente. O oh, louco, cara. Ih, rapaz. Foi lá fora, doido. Hum. Freia, meu filho. segura Não sou muito fã de corrida. Ó, oh, corrida de rua na campanha, ela não tem tanto trânsito, né? E no modo online parece um, meu Deus, parece que eu tô em São Paulo. Tá maluco. Olha, não tem carro nenhum para atrapalhar. Tinha que ser, se fosse assim, nós ia fazer corrida de tá rua. Tá compartilhado o Barbie e é o assim, onde o um mucam, oculta, peito de sabia seco fica chorando no NFS, um bode de Choro XD. Quê? Tá compartilhado o carrinho lá. Tá compartilhado o carro. Ai, ai, mano, eu preciso comprar uma placa de vídeo nova pra, pra renderizar mais rápido os vídeos, cara. Uma hora pra renderizar o vídeo, você demora muito tempo, cara. Dava pra fazer uns três conteúdos no dia só, velho. Nossa, mas tá lento, viu, velho? Tem que dar um jeito de comprar uma, uma placa de vídeo. Depois que eu terminar meu outro PC, eu não queria vender o Série S não, mas vou ter que vender ele. Olha, gente, olha, caça o tesouro agora, tá? Dirige até sua casa em um famoso... É, uma fa, é um famoso fabricante verde para curtir as festas. Eu marquei 8km aqui, mais ou menos. Eu acho que dá mais, né? Dá 9km, aí tem que andar 8km com Aston Martin, tá? Olha aí, ó. Deu certo, ó, galera. Tá aqui, gente, o baldo do tesouro. Perto da... do lado da Golias. Do lado da Golias. Tá aqui em algum lugar, hein? Cadê? Cadê? Ah, deve estar aqui, ó. Caraca, que bonito, olha. É só pegar o Aston Martin Vantage GT12 2013 e andar 8 km. Marca no mapa 8 km. Aqui, ó, vamos lá. Desafio de fotos. A gente tem que tirar foto daquele boneco de neve na Casa Bela e moleque. Olha a Casa Bela aqui, ó, de molegue Olha ele lá, ó. Olha ele lá, Casabella. Ah, foi. Tem que pegar uma distância pra tirar foto, tá? Olha, agora a gente tem aqui os rivais, né? Vamos fazer o rival da Limousine, valendo quatro pontos. Vamos lá, Limousine. Nossa, mas é manca, hein? 30 anos pra dar a volta com esse carro aqui. Esse carro é esquisito, velho. Ele é estranho. Será que vai ser bom no online? Se esse carro aqui for bom no online, meu Deus do céu, esqueça. Esqueça tudo. É estranho esse carro, né? Olha o tamanho. Que classe ele tá? Deve tá a classe D, né? Rapaz, no Horizon 4 tinha gente que ganhava corrida com esse carro aqui. Ó, ai, ai, ele é bom pra fechar a rua, né? Olha o Rei 3. Bora terminar logo. Bora terminar logo. Aí tem que pegar depois o carro elétrico carro elétrico. eu sabia que ia vir manco, né? Todo carro, cara, eles colo... fazem um carro classe A com aderência de S2. Oh, os caras Mike Brown não tem juízo, cara, não tem juízo. Vou falar mais nada para ele não. Vamos ver aqui a outro, o outro, né? É o carro elétrico agora, vamos lá. Nossa, ele é bonito à noite, hein? Olha, Bora, carro elétrico. Carro elétrico. Ele veio para os jogos. Eu nunca imaginava que esse carro ia vir para cá, porque... Eu já conhecia ele bem antes. Ele é um protótipo, né? Essa versão dele aqui, essa, essa aqui, eu acho que não vai ter, porque ela tem... É, eu acho que é só um conceito né, De carro de corrida elétrico Mas ele, a versão original dele Não é muito diferente dessa aqui não O carro é bonito, mas pô... Cara, eu acho que carro elétrico Deveria ter marcha, velho para quem quisesse trocar de marcha Eu acho que seria muito melhor Para mim um carro que você só acelera Eu não gosto não ele é bonitão, cara, bonitão esse carro. Vamos fazer a corrida online aqui. Vou com, vou com aldão. Bora. Vamos lá. Segura, gente, segura. Bora buscar aqueles dois ali, ó. Ó, pra quem não tem um Audi RS7, tem um RS4, tá? Tá compartilhado. Tem a BMW AM3 nova também, né? É M4, né? Tá compartilhada também. Tem um Audi e-tron também, né? Agora. Que vacilo, hein Pode deixar o boot ganhar, não deixa o boot ganhar não pula Acelera. Esse carro é da horinha, né? Nossa, ele é bonito demais. A BM lá, ó. A BM é boa também. Vamos fazer o Forza Tom, então? Obtém e dirige um mini ABMW Zeta. Olha aí ó, peguei ela, gente. Peguei ela. Atinja 88 km por hora. Vai carro! Na descida qualquer santa ajuda! Ó! Ó! Ai, mundiça! Aê! <risos> Agora é o que ver. Vence uma corrida, aí é para acabar, velho. Ganha quatro estrelas em qualquer tipo de proeza, quatro estrelas. Vamos fazer essa placa de perigo aqui, ó. Bala de canhão, bala de canhão. Vamos ver se com o tunado vai, tá? Esse aqui é um classe B que eu tunei. Pelo menos 3 estrelas ele deve pegar. Vai, meu filho, vai. Pula. 180 metros, ó. Foi, velho. Com ele tunado, vai, ó. Ganhe duas estrelas em placas de perigo. Aí, Zé. É só fazer essa aqui de novo, velho. Bora, velho. Acelera, velho. Acelera, velho. Olha ó lá, ó. 190 metros. 190. Pronto. Ganhamos aqui o AMC Javali e a BMW M3 GTS. Terminamos. Tem dica na descrição do canal. Quem comprou overclock na descrição tem o um link do meu cupom. É isso aí.